Boa noite, amigos do seu, do meu e do nosso Mato Grosso ao vivo. Estamos aqui para trazer, em regime de caráter de urgência, é, a notícia que, da reviravolta, que houve com relação à soltura de mais de 60 presos que estariam sendo é, libertados da cadeia municipal de Alta Floresta. No final da tarde de hoje, apesar de durante todo o dia ter havido um pânico generalizado no município devido à informação de que estaria sendo realizada a soltura nas próximas 24 horas de aproximadamente 60 detentos da cadeia municipal de alta floresta, no final do dia, nós tivemos a grata satisfação de noticiar em primeira mão para todo o município e para a região que a OAB de Mato Grosso, em conjunto com a seccional de alta floresta, na pessoa da sua presidente, a doutora Lourdes Navarro, Conseguiram, junto ao Tribunal de Justiça, em um alinhamento de bom senso, diga-se de passagem, entre a Defensoria Pública, a OAB, os desembargadores do Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça, é, fazer com que houvesse uma nova alternativa para a manutenção desses presos e, consequentemente, a manutenção da saúde desses detentos que estariam sendo libertados, certo? Então vamos dar uma olhada rápida aqui no site Mato Grosso ao Vivo, que traz essa notícia. E nós vamos ver que a OB reverte a soltura no TJMT, mas a sociedade civil de alta floresta para protesto contra a soltura de presos da cadeia municipal. O que quer dizer isso? Apesar de terem conseguido evitar a soltura de, de mais de 60 presos, que estava prevista para amanhã ou, ou depois, já foram liberados é, pela justiça através do desembargador Sakamoto, é, Cerca de nove detentos que estão em liberdade com tornozeleira. Segundo a justiça, os mesmos estão sendo é, monitorados e estão em observação domiciliar, do, domiciliar. Muito bem, a população entrou em pânico após a notícia de que aí que nós vamos recarregar a página aqui, muitas pessoas acessando neste momento, depois eu vou dar uma parcial aqui das milhares de pessoas que estão acessando o site Mato Grosso ao Vivo neste momento, devido a a importância dessa notícia e isso acaba provocando um congestionamento na página. Eu quero informar a todos que estão acessando que não desistam de acessar a, a página com a notícia. Agora há pouco nós tivemos cerca de mais de 5 mil acessos ao mesmo tempo e a página caiu. É uma, é uma frequência, são 100, até o momento 187 compartilhamentos da página. 187 compartilhamentos da página e cerca de Vamos ver aqui. Tá aqui, calma. atenção, produção me ajuda. 187 compartilhamentos. E vamos ver aqui. São milhares de de, de acessos. Vamos ver, vamos para a notícia. Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp não se fala em outra coisa além disso. Alguns vídeos de detentos passeando na garupa de uma moto com a tornozeleira exposta na principal avenida do município Ludovico da Riva, como se não representasse nenhum perigo à comunidade, foi o um estopim para uma onda de protestos e críticas à defensoria pública do município, que entrou com pedido de soltura dos detentos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O TJMT foi prontamente, e foi prontamente atendida pelo desembargador Pedro Sakamoto, de Cuiabá. A manifestação na forma de carreata está programada para acontecer amanhã, sábado, é, dia 6, a partir das 8 horas, com saída do aeroporto municipal, vindo a percorrer as principais avenidas da cidade. Então, de última hora, enquanto concluímos a postagem dessa notícia, recebemos por parte da OAB de Alta Floresta, na pessoa da doutora Lourdes Navarro, a presidente da OAB de Alta Floresta, a informação de que os 60 detentos não seriam liberados conforme estava previsto. Certo? Inclusive, temos o um vídeo do secretário geral da OAB que foi quem é, acalmou os ânimos e trouxe essa grata notícia para a Sociedade de Alta Floresta. Vou só dar uma escutada aqui no áudio do vídeo do, do secretário-geral da OAB e vocês vão poder acompanhar junto comigo. Bom seu colega, seu colega, secretário Hoje pela manhã, nós fomos procurar para Do Rio, com o desembargador da Picorri, com o doutor André, que é o seu público, em função dessa possibilidade de liberação dos recuperantes que poderiam estar com a Covid. Com a COVID. Após essas reuniões que nós tivemos, a movimentação que vai o GMF, conversou com o desembargador Pedro Sacanudo, que havia dado a ordem inicial de liberação, entrou em contato com o juiz da e pediu a ele um pouco de paciência Muito bem, estamos com uma certa dificuldade na, na rodagem do vídeo aqui devido ao excesso de, de acessos que a página está obtendo neste momento. Estamos tendo cerca de 700 acessos por minuto. Então, muito bem, vamos, vamos ver. É, infelizmente é, não estamos conseguindo fazer o vídeo rodar, é um vídeo que foi colocado diretamente do arquivo de MP4, mas estamos aqui ao vivo para trazer esta informação para vocês, ok? Mato Grosso ao vivo é o portal de notícias de alta floresta Mato Grosso e de toda a região norte do estado de Mato Grosso, e nós estamos aqui diariamente, através desse programa, que é o Imprensa Que Eu Gosto, que traz as novidades, os principais assuntos do dia, de diversos sites da nossa cidade, da nossa região, os assuntos mais importantes, as principais notícias. Então, nós queremos deixar bem claro para vocês que é, estaremos acompanhando de perto amanhã a manifestação dos dos populares, da, da, da população de alta floresta, da sociedade civil organizada, estaremos acompanhando de perto também todos os andamentos desta, é, que foi uma reviravolta na questão da soltura dos detentos da cadeia municipal de alta floresta. É, eu Peço a vocês que acompanhem nossa página diariamente, curta aqui no Facebook essa página, dê um, dê um curtinho aí e você pode estar nos acompanhando todos os dias também através do YouTube. Nós temos o nosso canal no YouTube, Mato Grosso ao vivo, basta procurar ou, ou se você digitar simplesmente a, a busca pela cidade de Alta Floresta, você vai encontrar também o nosso canal lá. Por favor nos acompanhe, nos prestigie e esteja conosco durante todo o acompanhamento dessas notícias. Boa noite.